Veja como é fácil e rápido montar a sua cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Desparafuse os dois parafusos do bastão, então o encaixe entre as barras da base e parafuse novamente. Embaixo do assento, retire os quatro parafusos centrais. Utilize-os para parafusar o encosto ao assento. Pegue um dos braços e encaixe na lateral do assento e do encosto. Parafuse com dois parafusos maiores. Coloque as peças de acabamento e faça o mesmo do outro lado. Agora, retire os quatro parafusos internos do assento e utilize-os para parafusar a base da cadeira. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.